De novo, Eu tô mano. com fome, tu acredita? Realmente, assim, ser gorda não é fácil, saca? Ai, cuidado, Bi. Calma. Deixa. Não. Vai. Não. Ai, ai. Não, vai não. fazer o que hoje? Ah, já começou? Faz tempo. Ah, Vamos acender aqui, ó, oh, que ótimo. Eu vou levar vocês para o lugar que eu mais amo em São Paulo, que qualquer adulto decente ama, que chama Zodio. Hum. Vocês já ouviram falar nesse nome? Não, eu, vou eu não sou adulto decente, então. Ó, oh, existe a Leroy Merlin, né? Todo claro. mundo conhece o Leroy Merlin. Que é aquela loja de construção que tem no Brasil todo, mas é uma loja francesa que tá no Brasil faz anos. Leroy. E né? aí tem a. Que a Zodio Beleza. é da Leroy Merlin. Hum. Só que ela é a parte de decoração. Ah, de decorete! É, então tem. E, e tem utensílios domésticos, tem milhares de coisas na Zodio. Enfim. É o paraíso das bichas decoradora! Ah, que babada! E a gente vai lá, vou levar a gorda pra conhecer e vocês também. Então, gostei, gostei do passeio. Vamos? Vamos. Fui cortada pela gorda maior. Aqui do meu lado. Ah, ursa a ursa maior. É a ursa maior? É a constelação, ursa maior. <risos> Sou eu. Ursa maior e oitava ursa. Gente, o nome dela Ai. no Free Fire é oitava urso. Não, não era oitava ursa. É a oitava ursa. Ele colocou Otávia Ursa. Oitava Ursa. Otávia Ursa, eu coloquei no Five Five. Ah, chegando nas Zodio. Ó, oh, gente, aqui, ó. É, to é ne nem toda Leroy Merlin tem Zodio. Mas toda a Zodio tá dentro de uma Leroy Merlin. <risos> <risos> Isso eu garanto. Ai, bicho louco. Ó, oh, e aí a, a, a Zodia no andar de cima, a gente já vai subir direto aqui, ó. Que legal! Pau! Ó, chegando aqui então na estamos entrando agora. Ai, que babado! Tanta coisa legal! Olha quanta coisa legal! Ai, que legal! Aqui é a entrada da Olha que fofura! Ele tem vários lugares já pré pré montados, ó. Olha que fofura esse galho aqui, ó. Babado. Olha os babados de fazer soda italiana. Hum. Vamos lá, Lá pra dentro. Vai ser só a entradinha. Aham. Uhum. A aqui, Olha, olha esse molde. Ah, que graça! muito fofo. Muito Nossa, é Adoro. Fazer gold. Adoro. Fazer gold. gente. Vem. <risos> Legal, né? A vida, babai. Ai, tadinho. se Toda vez Sim. que eu tô fazendo filme que eu preciso de aventar o colorido eu venho direto aqui, ó. Ah, todas as cores. Ai, que legal! Ah, toda vez que falam, ah, eu preciso de aventar tal cor… Eu já sei onde tem, porque é sempre aqui que tem. Que bonito! E tem os babados combinadinho, tudo! Ai, gente, eu amo essa loja! Ai, ah, a Ariza vai trabalhar aqui de gerenta. Ah, oh, fazer os chocolates, da Ah, das Páscoa! Nossa, que silicone! Olha que gracinha copinha de sorvete, casquinha! É, é <risos> que estiloso! Tem coisa muito fofa, coisa pra aniversário, <risos> adoro coisa de aniversário, sou pasta louca. Eu gosto de coisa de papelaria. de papelaria eu amo. Amo também a papelaria. Que é lá do outro lado, a gente vai chegar lá. Ó, oh, gente, essa parte que eu mais. Essa é a parte que eu mais gosto. Que, que tem, ó, eles colocam os exemplos. E aí, aqui, ó, tem as peças pra você montar, ó. Ó, ó, achou Começou, alguma... começou a choradeira. O que, que você achou? Tipo, aí tem! Gente, ele troca de lado. Ele troca de lado agora, se você Ai, quiser. Tá Estou, estou. Já tô meio passando mal aqui. Eu Olha, tem, usar, tá? tem muita coisa boa. Olha esses puxadores, gente! Uma Tudo puxador de gaveta. Sério, é muito legal. As coisas, Olha os quadrinhos. Ó, tem kit de espelho, bandeja de espelho. Essa bandeja aqui, inclusive, é para minha casa nova. Tem tudo a ver, ó. Vou falar que é barato? Não vou falar que é barato. Mas é muito legal, ó. Uns apliques de parede. Aí tem uns macramei loucos, ó. Aqui, ó. que Olha que lindo esse. Olha e tem uns relógios cru pra você montar e decorar. Olha pra gente, tem uma parte aqui de pra fazer jardinagem mais decorativa. Tem as plantas tudo de plástico. Planta de plástico. Ai eu amo isso Amo, eu gostei daquele cara O que a gente tava procurando aqui Gente, olha a parte de Craft Quanto babado tem aqui mano Isso é muito da hora Ai quanta coisa legal amei. Muita coisa da hora aqui. Olha ali. Acorda. Tá perdida, tá nervosa? Eu não, eu não tô perdida não. Eu tô um pouco passada já. A Tanta vozazinha. coisa legal. Olha gente, tudo de papel machê. Olha, tudo de próprio machê, com a festa de aniversário. é Uma coisa de louco. Olha os <risos> DVD, ah, colorido! Passado. Nossa, é a... uh. uh. <risos> bom. O um Patrícia Neto, os craft. Tudo craft. craft. A gente vai começar a fazer craft, craft no nosso canal, não vai? Gostei da ideia, hein. Ó. Oh. Escola cola quente, profissa, nervosa. Isso ah, tá. aqui cola até cérebro. Ó, o arcoíros, arcoíros. Ai, muito. Muito fofura, né. Ó, tem um monte de pod aqui, eu amo esse negocico. Mas a parte que a gente veio aqui hoje, ainda não chegou com as fitas, né. Aqui a parte que eu amo também, é tudo de costura, gente. Tem as figurines tá Ó, tudo coisa pra tricotar. Fita. Fita de presente, né? presente. Ah, de presente também tem, ó. Mas tem o desse lado. Tem a Ana Maria lá embaixo. A Ana Maria. Ai, gente, ela vende uns kits. Uns kits. Kits. Já vem tudo dentro do kit pra você fazer, ó. Isso é um presente super criativo. Eu adoro dar de presente pros meus sobrinhos, coisa pra eles fazerem. Aqui é muito presente. É, né? eu não gosto de dar presente que já vem pronto. Coisa pra pet, ó, que fofo. Olha que fofo, olha que Olha que fofo. Gente, a é <risos> gente tá agora. Gente. Tá estranho, mas é mais um final de vídeo. <risos> Como todo vídeo, não se esquece. Se inscrevam no canal, galera. -se no canal, dá o um soquinho do like. O famoso soquinho da Enza. Isso. As redes, editor, manda as redes sociais aí. Põe as redes sociais aí embaixo. Canal está Instagram e Facebook, ok? Instagram e Facebook, as redes pessoais, eu tava Paciel e Zupunha. Tudo cai corre a pra gente cai. <risos> Tchau, gente. Beijo.